Aquilo que a internet anunciava há 20 anos atrás, que era a capacidade de todos nós termos uma, uma, uma possibilidade de dispersarmos sem qualquer tipo de controle, censura, hoje em dia é verdade. Hoje em dia, tu tens, que do tráfego, 95% do tráfego da internet são 5 ou 6 meios. São os nossos amigos do Facebook, agora chamam-se Meta, da Apple, da Google, da Microsoft, que controlam esse tráfego. E como tu sabes, tu foste para o Facebook fazer determinadas afirmações, ou te determinadas fotografias, artísticas ou não, é censurado e está o caldo internado. O blockchain vai arrebentar com isso tudo novamente. O blockchain vai colocar novamente o poder, eu gosto muito desta expressão comunista, nas mãos do povo. <música> Bem-vindos a mais um programa da... André Relampada! Estou muito contente. Hoje temos dois extraordinários convidados. Eu até estou um bocadinho intimidada, peço desculpa. Temos o Maurício Marques, temos o Pedro Manceito Camacho, hoje hoje. E hoje. Nesta temporada que é patrocinada pela Bacardi Martini, pela Tulipa e pelo Estúdio 21. Muito obrigada a estes nossos muito patrocinadores. Bacana. que é o nosso barman hoje. Salve de palmas! Bom e bem, malta, é verdade, estamos na internet. É muito interessante estar na internet. Este programa podia ser só sobre estar na internet. O que é isto, não é? Esta banda está aqui a aguentar-se magnificamente há tantos dias na internet. E nós também, estamos aqui fortíssimos. E passando a palavra diretamente aos nossos convidados, vou fazer uma pergunta um bocadinho geral para aqui desmanchar e incitar a conversa. Eu há dias estava a ler um ensaio de um professor meu em que ele falava de uma expressão muito interessante, que é a aldeia global. De certo conhecem é a aldeia global. E o que, é interessante, o que foi interessante nesse ensaio foi que ele apontou para um facto que, que realmente é, é, é acontece. Que nós, quando falamos da aldeia global, geralmente focamos-nos e concentramos no, no, no aspecto global da aldeia global. Mas ele, interessantemente, foi buscar o termo aldeia. E, realmente, a internet, muitas vezes, tem este, tem este cariz de aldeia, no sentido em que, numa aldeia, o que é que se discute mais? discute se a roupa branca. E, neste caso, interessantemente, oh. neste texto, discute-se a roupa branca interior, com sujidade. Ou seja, a minha questão aqui é que, muitas vezes, a internet é usada ou... Tendencialmente na internet acontece muita besbilhotice. Mas neste programa, e vocês vão e vão ver, a internet é usada e através da internet consegue-se criar beleza, consegue-se transmitir conhecimento e dar segurança a pessoas que criam arte e dar segurança às pessoas que querem usufruir da arte e que querem conhecer mais e conhecer de uma forma segura. Não é? Uh, vocês são um exemplo um disso. Uh, não, não vocês são um exemplo uhum. disso. No modo como criam arte e como expressam Sim. arte através da internet e no modo como transmitem conhecimento e como facilitam o uh, usufruir da cultura e da arte e do conhecimento através da internet, não é? No entanto, acontece este fenómeno da disso da, não é? E muitas vezes as pessoas as pessoas desconfiam da internet de um modo brutal. Porquê é que acontece isso? Porquê é que há uma desconfiança... Da internet e da informação que passa na internet. E por outro lado, porque é que eu imagino eu que existem muitos artistas em potência que, que, que. Isto agora é uma observação pessoal, mas artistas, criadores que se calhar desconfiam da internet no sentido de. Ah, na internet acontece tudo, na internet o meu trabalho vai ficar disperso, ninguém vai ligar. A... Não? Não? Tu não. Como? não. Ou seja. Não. Não. Não, na internet. Não achas que. Imagina que eu quero criar alguma coisa e quero lançar na internet. Achas que, que é fácil desse meu objeto ser captado por um. Meu... Não, não é fácil. Não é fácil, mas é bom. É o lugar mais democrático que pode, pode existir, não é? Quer dizer, essa foi ele me foi também estava um, em, era 2007 mil e aqui estava meio meio meio, meio, meio, meio, uma, meio frustrado que havia um trabalho que não enfim ninguém ele fez uma demo e não não não, não dizia feedback exato exato e um um, um, um que fantástico que eu adoro que é o Thomas Bergson, ele ele na altura estava ainda na estava no, na Europa ainda depois ele foi para os Estados Unidos e ele disse-me assim Pedro when the music is right they'll come after you okay e é isso mesmo, a gente só. Uh, o problema não é a internet, o problema somos nós. Sim, sim. O problema somos nós. Quando, se a gente faz uma coisa, mete tem internet e não ganha aquele mediatismo que a gente espera, a gente tem que olhar para o que a gente fez errado e, e, tentar, e tentar melhorar. É isso? Não é Exatamente. tão assim. é, é um bocado cru, um bocado duro às vezes, mas é mesmo isso. É duro, não é? Pois. É muito duro, é muito duro, porque às vezes há artistas que passam. Artistas e tanta gente, mas principalmente na música, por exemplo, é fazer, artistas passam a assim, ser à mesa a desenvolver um, um álbum, um, um CD uma, e depois metem online e, e aquilo fica para ali. Eles pensam porque ah, mas se tivesse apoio para ter marketing, é mas não é bem. A verdade é que quando a música é mesmo boa, aquilo fura tudo. A verdade, fura. É porque as pessoas começam a partilhar, porque a arte, quando é boa, faz com que as pessoas se sintam algo. Quando a pessoa sente algo que é mesmo. Epá, isto toca-me mesmo bastante. As pessoas querem dizer, olha, eu e sentir isto, ouve também. E vai vai, e aquilo acho que organicamente acaba por, por ir a, a muitos... Claro que há, há coisas que podem facilitar, mas a, a maior parte do, do, do, da culpa é. É no criador. Mas está na origem? Quem está na, faz? Origem. Está na okay. origem. Não okay. está no, na que nascemos, nem na coisa... Nem, nem na, nem na, na pois, é. nem a liberdade imensa que a internet porque tem, a gente na os, democracia os, os, que a internet tem. Se a gente for ver os grandes, os grandes eu acho, vou dizer os grandes trabalhos que que ficam, sei lá, que a gente mete, na, vemos online e tem, sei lá, um bilhão de views, isso é, isso é absolutamente brutal, que é, é, eu não consigo fazer isso. Mas Mano. podem não parar o World of Warcraft, nem o Star Citizen. Uh. <risos> ah, mas, mas <risos> se poderiam, se quisessem provavelmente, não sei. Okay. Mas se a gente for ver aquilo é tudo feito com só pessoas que fazem aquilo lá imenso tempo e fazem aquilo mesmo bem. Em todos os pequenos detalhes. Desde uh, o, o, também o vídeo. O, o, o videoclipe, que é feito, por exemplo aqui, vocês fazem isto tudo bem, fica fantástico sempre no, no YouTube, mas não basta só ficar bem, fica bem, pois, a música está bem escrita, a letra está muito bem escrita, Sim. a letra é pensada muito por pessoas que só fazem letras, depois há pessoas que só fazem arranjos, pessoas que fazem a segunda parte do arranjo, só fazem a masterização, mistura, para a enfim. E depois temos o lado de tentar, de tentar levar esse objeto que tu criaste para um para uma audiência maior através dos festivais, através da transmissão dos movimentos. Não, é? não é? E, e até, até o que é interessante no teu trabalho, Maurício, e naquilo que tu participas, na PCA, por exemplo, o que é interessante é que a partir da Madeira, realmente há um abrir de, e através da internet e não só, há um abrir, digamos, a partir da, da ilha, para o mundo todo através da internet, mas também através da vinda, tu consegues captar público de Berlim, através do digital de Berlim, através do Madeira Dig, no Raízes do Atlântico que tu ajudaste a produzir, e, e, ou seja, tu trazes esses públicos, mas também expandes a cultura e a história da Madeira para esses públicos, através do Aprender Madeira, através dos, dos projetos até projetos educativos a nível de, das áreas dos Novos Média. Pois. É Começa... muita coisa, sei. É muita coisa. É muita coisa. Vamos Se começar, a, a calhar, parede... Não, não, não. É muita coisa. Mas é, não, é um trabalho é? de transmissão e de captação também, de turística. Sim, mas olha que tem piada que tu começaste com uma coisa que há bocadinho que tu disseste, que eu vou dizer que parece um paradoxo, mas não é. É a bisbilhotice uh, que faz internet. a internet. A internet sem bisbilhotice não existia. É é uma micro-comunicação. Por ser que é uma micro-comunicação? Agora, vários layers de Há vários layers de é <risos> O layer zero é o e-mail que tu mandas uh, profissional ou não profissional. Depois, seguir, há o layer uh, 344 que é Ocorrências madeira, por exemplo. <risos> uh, mas, <risos> ou seja, entre o zero e o 344 há muitos layers de bisbilhotice que são interessantes. Que podem ser tráfico, de é comunicação, podem ser interação. E, e repara, o peso estava aqui a falar nessa, nessa perspectiva de quando tu uma música, ninguém pegava. Mas provavelmente o primeiro que pegou, passou para o um amigo, passou para o um amigo, passou para um o amigo, um amigo. Alguém no meio disse: Isto é uma merda, mas afinal, desculpe-me, não um palavrão. Isto, isto, é uma, isto é uma treta. Mas é eu, e houve 20 gastos que disseram: Não, isto é muito bom, tu não precisas nada de música. E é esta notícia. É esta é que faz girar a roda. Faz girar a roda. Sim, sim. Um, e, e a perspectiva, quando nós começámos. Eu comecei a trabalhar com a internet em 95. Eu estava no Diário de notícias da Madeira, era jornalista e tinha família em Londres. E fui passar o fim de semana, ao longo fim de semana, ao passar o, quase 10 quase dias, como primeiro da, da, da, minha, da minha altura, e andávamos só nos copos uh, à noite. E eu chego a um bar e vejo metade das oh, pessoas. Por falarem copos. Isto foi propósito, e para um <risos> <do risos> o bar no início. Outro dia, outra vez. Estavas a fazer aqueles oh, coquetéis e nunca oh, mais ligavas ah, ah, a ninguém. Tchim, tchim, tchim. Cuidado com o foi dado com o tapete, está mais prometo não arrebentar com isto. Sim, tinha. todos estão a entrar. não tem copo. Sim, certamente tá. ah, tá, tá bem. Ah, tá lá, está bem. E bueno. Chegou um bar e estava metade das pessoas a beber copos, e outra metade agarradas a é uns bem. computadores, a uns ecrãs, sentados numa zona meia, 90... meia cavernosa. Em 95. Um cyber café, neste caso um cyber Sim. bar. Foi, <risos> a estreia era o <risos> Sibiria, era o famoso Sibiria. <risos> E pá E ao fim de 10 minutos estou sentado no computador a discutir Timor-Leste com um australiano e um indonésio online, no IRC, no MIRC, famoso Grande IRC? Exato. E, China China, e China, eu, não? como jornalista, pessoal da comunicação, levantei-me <risos> e disse: epá, qual era o teu nickname? <risos> Eu não vou dizer que. Ah! Só <risos> para... ah, de coisas, Por coisas privadas, pá. Vê. Vê, há coisas que a gente escreve na altura que estão registadas. E se eu agora o Nickname, isso é, pode ser usado contra termino de discutir acho Timor-Leste, vai, agora dizer um é o Nick Pá, havia lá uma sueca simpática também, mas enfim. Entre... Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, como jornalista, isso logo é pá, o jornalismo está morto, isto aqui é o futuro. Exato. Porque a capacidade de estás ali, de uma forma completamente ingénua, que é normal, a discutir situação. Aquelas... E pensei, mas isto, isto, isto pode transformar tudo, não é só o jornalismo, não é só a comunicação, a arte e a cultura. E a partir daí dia que ele disse, cheguei ao Funchal, pedi admissão, o uh... meu pai disse que estava maluco na cabeça pela segunda vez, uhum. uh... Gente, porque é, assim, é que este gajo é que... vai ser do olhar notícias, uma empresa de, <risos> de quem sei quantos, e <risos> foi para a internet fazer barulho. Uhum. e agora internet, e agora que, que meu é um par. Vamos para a internet. Vamos para a internet. E a segunda Sim, parte do que, é que, que tu referiste é uma coisa importante. O problema da internet, quando nós estamos numa ilha, é que tu deves fazer tanto uploads como downloads, ou seja, do ponto de vista cultural. Tu não podes estar a consumir, consumir, a consumir, sem depois tentares -se criar Uh, movimentos que possam produzir aquilo que vocês estão a fazer neste momento. E durante muito tempo na Madeira, os primeiros anos do, da, da internet, o pessoal só consumia, só fazia downloads. Era uma coisa impressionante. Fazíamos okay. tantos downloads que a, a, a TV tinha, um <risos> tinha um servidor de pirataria. Havia uma famosa... Havia, qual é que é? Tinha um servidor de pirataria para a malta de downloads diretos da TV Pirataria, Madeira, claro. E o nosso estou ligado ao tipo da TV que é meu é mesmo, o Ricardo está a ouvir, vamos ficar chateado, eu Ele dizia, oh, Ricardo, faz ao contrário, arranja um servidor para nós colocarmos coisas para fora. Isso é muito Epá, não é para não ser altruísta. É que faz todo sentido. Faz todo claro. sentido. Porque tu tens uma primeira fase de entusiasmo, estás a consumir, a comer, a comer, a comer, e depois começamos a pensar, Pá, mas também podemos produzir, podemos começar a fazer coisas para cima. Si, é? Há espaço para isso. Exatamente. E aí é combater uma coisa com o eu... já discutimos disto imensas vezes, que é nós na cultura da Madeira temos um drama que se chama as Ilhas Desertas. É, é o drama da cultura da Madeira, são as Ilhas Desertas. É isto é, uma, isto, isto é uma teoria do grande Mário André, dos bandos sim, sim, sim, E então qual é a teoria? Que é uma teoria verdadeira, é, quando nós tentamos exportar a cultura para fora, a cultura bate nas ilhas desertas e volta para trás. Isso é lindo. Até isso ela é nunca lindo. passa das datas para é lá, é ela corriba, é é? A internet tem uma vantagem. E Vai selvagem. por baixo das ilhas desertas, via cabo submarino e chegava onde nós podemos chegar. Portanto, e o Pedro é um produto, é. não só do talento é. dele. Produto. É um produto, não só do talento Ai, dele que é enorme. É -se não, não, não é, um produto, é um produto, é um produto do talento dele, mas também deste novo meio de comunicação que lhe facilitou ah, a tenho, capacidade tenho de fixe. chegar a todo lado. Tem uma história fixe para contar. há uns 10 anos como uma amiga que vamos já passar. A ser. Não, não, igual a vantagem do Pedro. Anos, que o Pedro está a fazer, fazer o que faz, ganha os prémios que ganha, não é madara, não está em lei não está em Berlim, é isso, vocês não está em Londres, Sim. não precisa de estar. Vocês são a parte global, da aldeia eu global. global. O... Tem, tenho uma alta cena para pa te contar. já Agora eu vou-te contar. Eu acho que, que sei que qual é a história. Sabes a história é da cena ah, da Globo, sabes? Da da Globo, depois deu a reika. Ah, sei. Eu logo depois fui o Rei Não, mas ah, tu não sabes dessa história. Não, não, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Mas houve uma cena alta cena. Que eu em. Até Royal teve não Não, Não, não, não. A internet. Pouco <laughs> depois daquela. Desse de, gajo ter dito-me aquilo, disse yeah, que One music is write, they will come after you. Eles vieram atrás de mim de uma forma um bocado estranha, que foi. Eu em 2008, o que que foi? Fiz uma banda sonora para um jogo chamado. Era uh, um jogo lá nos Estados Unidos, que era Pirates of Buju Island. E mm. epa, eu achei fantástica aquela história que eu. Eu até fico muito cunhado, o Nelly que ele ajudou-me a cantar, porque nós, quer dizer, na altura, não tinha budget, grandes budgets, então nós cantaste, cantámos, nós, cantaste para várias nós, nós cantámos em voz de pirata, e eu adorei fazer essa música, então eu conheci mesmo bem a melodia, e essa melodia eu usei numa pequena música, uh, também do jogo, mas só, era só com acordeão, não sei o que, eu usei isso, e fiz essa música, essa música, foi, foi epá, incrível, por acaso essa música, acho que não estava assim nada de especial, não foi não fui, fui um bocado, Descontido. Eu achei que gostei. Eu que fiz aquilo. Era muito tarde, era tipo uma e tal da manhã, o próximo estava a escutar e eu disse: olha, fiz uma coisa. Mas ele disse, olha, está divertido, olha, está a porra, eu gostei. Olha, gostei, não interessa. A verdade é que seis meses depois o jogo foi lançado, e seis meses depois ou mais, de repente eu recebo uma mensagem de um cunhado que tinha acontecido. Pedro, a tua música está na telenovela Passiona da Globo. Tu estás a guaco, meu amigo. É impossível. Pedro, eu juro, é mesmo a mesma tua passione, música. Passione, é mesmo. E eu, eu vou-te passar, eu vou-te mandar o link hoje. E aí eu, oh, não sei, ele está confundido. Certeza, e ele, absurdo. E me é que, é que eu? Oh my. FG. É a mesma música. E eles tiraram a música integralmente que eu usei do jogo que estava na Alemanha eles e meteram met... na telenovela Passione. Sem pedir autorização. Sem pedir autorização. Literalmente, <risos> tiraram. Porque na inter... internet acontece isso. E treinaram, puseram na Passione, na cena dos italianos da Passione. E olha para aquilo e... Eu não posso oh. crer. Oh my. Eu fiquei de gen. Gêne... Jesus, o que é que eu faço? O que é que o telefone? Exato, ficaste um bocadinho feliz. Eu teve um Na altura tu tu tu Na eu. Na altura que eu. Na que eu. que eu. Na altura que que eu. Na que eu. Na altura que Na que eu. Na altura que eu. Na eu. Na a que eu. Na altura que eu. Na altura que eu. Na altura que eu. Na altura que Na altura que eu. Na Na Na Na Na Na altura. Na é boa pessoa, é simpática, educada, era Mestre. responsável pelos direitos autorais, e ela disse, mas então, falou, disse sim, sim, depois de repente, eu expliquei, bom um mês depois ela disse, Pedro, é, realmente nós usamos a sua música, <risos> e depois, olha, vocês vão ter que pagar qualquer coisa não e qualquer coisa não não pagaram nada especial, mas nós resolvimos aquilo bem. A verdade é que, um, um ano depois, e recebi. O, o, o, estou a ver um sinal é pelo. Eu... É não não. Não. Não. não. não, não. Mas, um ano depois, e recebo um telefonema que era para fazer o Reiki Ministro de Castro. Exato. Do, aliás, espera, antes disso eu, eu falei com o meu professor na altura de composição, que fiquei muito irritado com o assunto, e ele mandou um e-mail todo irritado para não sei quantas pessoas a dizer que vergonha. É? E depois, e recebi um ano depois um convite para fazer o Reiki Ministro de Castro, não sei o quê, não. e pôs depois, depois, no dia da estreia do Reiki de Castro. E eu falei lá com o mestre que estava, que estava lá, que me convidou, eu disse, eu disse Pô, peço desculpa, mas, pá, eu sempre questionei-me, porquê eu? Por, porquê é que me convidaram? Porque é tanta gente cá por aí, montes mais conhecido do que eu, porquê eu? eu disse, é que sabe, que a pessoa que a gente tinha contratado para nos fazer o, o como é que seja, é, um... um um estudo, não sei, quer dizer, quem vamos de para saber qual é a pessoa que, hum. que íamos convidar, recebeu um e-mail do seu professor a dizer que o não sei o que tinha roubado a música, no espaço no... Então é então, se a Globo rouba uma música ao gajo, o, o gajo é deve bom. ser mais ou menos eu bom. No... E eu disse olha, para ele, porra, oh, por por será que agora eu vou ter que agradecer ao gajo que me roubou a música? que é mesmo? <risos> <risos> então, pronto. Então, então, então, então começou tudo com um mero, um mero uma mera... É uma ínfima, é aquela ínfima situação de nada, e que depois disso, eu fiz o réquimo neste caso, com o réquimo eu também tentei aproveitar uma certa situação, filmei bem, foi e gravei foi bem, bem... Fui tu efeito borboleta. Fui tu efeito borboleta. Fui, foi efeito borboleta. Vibrou no do globo Vibrou para... Vibrou no globo chegou é, aí, e chegou a E depois eu... eu e não chegou às desertas. Porquê que não há borboleta neste casco? Por isso que eu aproveitei para Brasil, mostrar Brasil, o público, o, o, o gajo que estava acima, em cima do Star Citizen que era um jogo que, na altura, estava a ser feito, que era por reis e quem ia para esse jogo era um compositor, também é fantástico, que, que trabalha com o Hans Zimmer, que uhum. é o Jeff Zanelli, e eu fiz Sim. demo contra ele, e na altura venci, si, e tudo, fiquei escolhido, uh, em vez dele, e depois, uns anos depois, ele fez o, o, a música do Piratas de Caribe 5, portanto, ele era um bom compositor, não sei Sim. como é que ele foi escolhido, porque ele, de facto, é mesmo muito compositor. Eu não acho que não, foi, não tenha sido melhor do que ele, acho que simplesmente foi, enfim, mas a verdade não, é que tudo começou é tão... daquela situação num gajo. Não começou só daí, porque já tinha chegado até aí. Mas aquilo apareceu porque fui literalmente um gajo em São Paulo decidiu roubar a minha música. A piratear a tua coisa dos e, piratas. Porque como, com era uma porcaria logo, de, do como, como era uma porcaria da Alemanha, nunca mais eles iam ver uma coisa do Brasil. Só que esqueceram-se que o culpado era português e fui e, e, através de meu cunhado. E aí, tu, aí, tava... aí Não, aí, que estava tá a ver a tua casa da televisão Estava a ver a Passione, mas. Com a, com a futura melhor dele. Exatamente. E é um bocadinho a cultura atlântica a expandir-se pelo Atlântico. Sim, sim. Sim, portanto, é assim. não é? okay. Esse faixinho pela cultura atlântica e, e o trabalho sim, que fazes. Obrigado ao compositor que me roubou sim. a música. Exatamente. O um compostor de roubo. Um Bora, sim. Compositor. Era um compositor. Ah, foi é é Eu, eu, eu não Eu é um o tipo de produção eu de, eu de, de muito... é. é um roubo sério, pelo menos. Ah. Não, eu na altura fiquei é. muito irritado. Mas hoje em dia eu até. Eu até agradeço. Posso... agradeço. Não, é, eu sim, agradeço. Mas eu tenho... até. Não entendo que eu nunca faria. Mas o género. Eu acho que ele estava. Ele devia estar numa situação de prazos absurdamente esmagada. Ele devia ter que entregar muita luz. E ele, apareceu, e disse: é pá, isto encaixa que nem uma luva. Olha, vamos lá ver esse passo. E, e passou. E, e passou <risos> pelos gajos <gais> da Globo <risos> <risos> <risos> enfim Sim, mas na passou... altura eles não tinham que usar algoritmos para verificar se a música já existia. Ah, é, é preciso dizer. É, é, é, é, a Globo portanto, regularizou a assim cena com é que Enfim, ainda recebi uma um, um, um, um, um, uh, esmola por aí, não, por aí não, uma esmolazinha. Foi não, não, literalmente uma esmola. Mas, uh, mas também na altura não sabia mais, portanto, Mas podes meter no correio Podes meter no correio Está lá no IMDB que fiz alguma coisa, mas não está no correio É uma história para contar. Exatamente. Olha, acho que fiz. Portanto, é e foi pronto onde começou assim... Foi, por aí, foi aí que deu pá, apareceu a oportunidade grande. Exatamente, exatamente. Este é o que É um efeito borboleta, mas não é um efeito ricochete de desertas, não é? Não, mas o efeito mas... ricochete de desertas foi, levando foi, foi. isto a uns, uns que é um bocadinho mais à frente, Houve um problema Sim. muito para a Malta da Madeira, que era complicado. Ou emigrávamos e não voltávamos e quase tínhamos vergonha de dizer que eram madeirenses. Até mudávamos o nome longe com alguns músicos e tudo. Principalmente num bar da Sibéria e com nicknames do IK. Só tarde. Não, não. É... É um para o Brincadeira, mas o é um tipo de estrelas. Mas, ao então, e, e, e, e há uma coisa gira que é, ao então ficávamos cá e, e, e produzíamos para os amigos. Ok. Ahm... Temos essa coisa... Infelizmente há tá uma nova geração. Temos muito essa coisa. Vocês todos se encontram, e ele também. Pá, também que não é se capacidade assim. de sair, de cooperar com o mal... Por havia um problema que era terrível quando chegava a Madeira, que era a é, é, é é impossibilidade da cooperação entre as pessoas. Ah, é. Cada um tinha a sua capela. Uhum. O seu padre, a sua freira, desculpem, o seu ajudante-padre, padre, a sua freira ai. e os seus fiéis. E, não, e não, não se mostravam com as outras capelas. Não havia, não havia, não havia, não havia diálogo. Eu recordo quando comecei a fazer o Rio do Atlântico. Foi uma coisa difícil porque o Xanabada tinha um mata a mas depois havia ali umas confusões que que, ninguém cooperava com ninguém, era muito complicado. E hoje em dia, não, hoje em dia, eu penso que as pessoas já cooperam mais, porque, porque, já há uma capacidade de entender o outro de perceber que o outro pode ser complementar e todos nós podemos crescer. Há espaço, antes não crescer. havia espaço, não, antes havia calhar, espaço, havia uma dificuldade que... das pessoas ou entenderem o que o outro fazia, ou então havia o problema do madeirense, que é um problema muito complicado ainda. Que há aquela invejiosidade, às vezes, que as pessoas têm uns dos outros. É, é uma e pouco saudável. O Madeira. Bisbirutice... É a de Madeira. O Aleia 344. É a bisbilitice. Grau. Sim, então qual é o 343? Isto é uma coisa que. Okay. O que é o que é de de 3, 3, que o 343? É o é o É o ele tem aquilo de é? bens que ele que é o 343? É o que é, é, de... a... de... é, é, rai... é o que a É o que É o a Ah, O que a que está a O que está está Ah, O que É a que está a ser Vamos a falar de Digital in Berlim. O madeira daí é um bicho, um bicho esquisito. É um, é um bicho estranho. Bicho Olha, é um é? É eu é posso começar que a princípio será o último madeira daí. Será o último? Ah, sim, em princípio será o último. Mas não o é o último. o mas... madeira okay. dica, tu, tu, tu, fica acontecendo com o Rei do Atlântico. Quando tu chegas a um ponto em que, para produzir um festival, colocas um botão e acontece, morreu. Sim. Aquela parte de, sim. da excitação, do gozo. O um hype, não é? Fica acontecendo com o do Atlântico. Eu fui de 15 anos, pá. Um visicotei o eu eu, Doutor Alba Jardim na rua e disse: olha, ao contrato si, que ficou 40 anos e não quer sair, eu ao fim de 15 anos cheio do Rio do Atlante, já vi. Ah, eu um festival, ele um exemplo. Ele começou, começou a gozar, começou no gozo. Mas a verdade é que isso, o festival tem esse problema. Quando tu chegas a um ponto do festival e clicas num botão e que lhe acontece naturalmente já, satura, tá satura já não é? Ah pá, já tens aquela sou, adrenalina, pá. E vai, então sou, vamos sim. provavelmente acabar com a madeira definitivamente e vamos fazer uma coisa nova. Uma coisa nova, é isso? É isso? É o layer. É o layer completamente diferente. Completamente, isso é muito bom, isso é muito bom. Portanto, estamos chegando aos 20 é. anos este ano, acho que tudo acabou. Sim, sim, sim. 20 setembro. anos. Já foi é um fim de novo. Sim. Era um o passado, passado. passado. é não, de passar, não, de de uma ideia que começou em 90 e picos. A ideia começou em 2011 2011 2021, Estava é, bom. Estamos em 2021. Apesar de ter de formação em matemática, e até acho boa Ficou obviamente Exatamente. as contas tu... mal. Pois é, sinal o quê? é, o É bom é é sinal isso. É? É, é bom sinal, Guilherme. Muito é bem, muito bem. a Bacardi. Ah, por falar nisso, podemos fazer um joguinho agora para. Primeiro, dão-nos Bacardi, depois para fazer. Exato. Ah, é. Olha, temos os nossos Não é Depois dos casos danada. Anuncia-lá o, o jogo. Exatamente. Cafuné Relampada é um jogo acerca de expressões. Vou dar uma expressão, um nome, e vocês escolhem mostrar o cartão Relampada ou Cafuné. Relampada é suposto ser uns... uma chapadona. Mas é uma chapadona querida, é uma Mas, chapadona vileira. Acho que não. A baleira é não ah, é querida. Não é a baleira, não. Penda, é... Pode ficar a querer. É aquela é ah, chapadona é. que dá assim no rabinho, não é, é mesmo? Uma é chapadona séria. Não, não, que... não acho que. Ok, Alex, é essa. Eu acho que o Maurício tem razão, devia ficar a critério. Pode ser uma relampada boa. Okay. Pode ser uma chapadona querida. Okay. E, é, e, e o cafoneio, o cafonei, o é sempre querido. O ah, é sempre querido. é O cafuné vai sempre querido. É, sim, é, é, claro. o é, é, é mais amoroso. Sim, sim, é, é sempre um amoroso. amoroso. Um bocado. Enfim, não digo nada. É ambíguo. é, ambigo, é ambigo, não é? É amigo, é ambigo, é, ambigo. é um cafre é uma coisa que faz, Pode ter segundas intenções. É ah, vou jogar, vou jogar. Também é tem que, tem que jogar. Deixar os convidados. De mal, <risos> zengos, quer dizer, o, Nossa, o relampada é para zengos. mim é violento, peço desculpa. Isto é como um ouvir chineses, é? isto é, isto é, isto é ah, um palmo de palmo. O nível sobe um bocadinho. Aí, ah, um é, Sobe um bocadinho. Sobe um bocadinho. Tipo, um um tipo, é sim, sim, sim. Ou okay. tu só ou tu isto. Vou pôr o narco, sei disso. Eu vou dar um brilho a isso. Guilherme, estás em alta, hoje. Mas o café pode ser também com as intenções, não pode? Eu acho que vais descrever, assim que eu disser a palavra e te mostrares, vais descrever. Tá Porque se interessante... for assim uma coisa no meio. <risos> Vamos começar já! O café seguido de uma relampada, não está bem. Tá. <risos> isso tem um, uma coisa excepcional. Vamos é, começar. O, o Pedro Engenheiro, Zero Isso Eu sou um gajo de cultura, nunca sou a Zero Ziões. Eu Do jornalismo a e das cultura, do, do jornalismo, O jornalismo é ambíguo, não oh, é? Ui, é então é? são os piores do governo. Piores que esses são os mecânicos de automóveis. Pô, pô. Continua, só chamando. <risos> Vamos começar, como é fácil? Blockchain. blockchain. Ah, isso é uma relampada à sério, Vamos lá, relampada dessas relampadas. Explica, que... explica Mário. Não, mas relampada para toda a gente da humanidade. Blockchain, é... que eu digo chain block sempre, digo sempre chain block, mas às vezes eu digo, bloco, mas eu digo blockchain. Porque há é, é é, é é que é é mas tudo conta. Eu quando estive agora no UPCRM por causa de um projeto que eu tenho exatamente. Nessa área. era a ponta para fazer Apareceu um tipo que é um tipo muita reconhecido da área da, da, da, da informática, da, das startups e eu vou lhe assim, o vosso problema do blockchain tem demasiado dinheiro e pouca tecnologia. Uh, e é um bocadinho um pouca, às vezes, a, a, a imagem que se dá. Mas o blockchain, mais do que a tecnologia, é uma forma de libertação. Aquilo que a internet anunciava há 20 anos atrás, Exatamente. que era a capacidade de todos nós termos uma, uma, uma possibilidade de dispersarmos sem qualquer tipo de controle censura, hoje em dia, na verdade, hoje em dia, tu tens, falaste do tráfego, 95% do tráfego da internet são cinco ou 6 meios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 em que ninguém, nenhuma entidade, consegue controlar essa rede. E isto, isto, é, isto é extremamente perigoso, como é óbvio, para os bancos, para os Estados, para os políticos. É pá, haver uma rede que ninguém controla, porra, pá, isto é o... É o caos. Quito dos infernos. <risos> mas, a verdade, mas a verdade é que o blockchain promete isso e, e, e tem conseguido criar vários projetos e várias, e várias subtecnologias associadas, há várias blockchains, Permite exatamente isso. E acima de tudo, essa é, a grande, a grande, é a grande revolução que eu vou trazer à área da internet. Obviamente que as, coisas, as pessoas têm sempre a pergunta: ah, blockchain é criptomoedas, e há uma moto que anda a lavar dinheiro das criptomoedas, seguir, as grandes... e isso é a vertente mais uh, bisbutice, uh, layer 344 do 3, blockchain. 4, 4, deve ser um significado. Mas bem. é verdade. Estou pesquisar hoje no Google 344. É, isto aqui é um código secreto que eu estou a mandar para fora para a internet. Isto é uma Vocês vão ver o efeito disto quando publicar isto no YouTube. Quando 3, quatro, 4, 4 <risos> mas o que vai acontecer a seguir, não é? O é de saltar louço. aí tudo lá. Vai explodir. Sim, mas eu sou um grande. Aliás, eu estava um bocado desiludido com a internet, abandonei Fazem completamente dos projetos todos há uns anos atrás. E quando descobri o, o Satoshi Nakamoto e, e o seu paper okay. sobre o Bitcoin, o é, muito tarde, em 2014, 2015, foi em 2009, é pá. Disse, epa, isto, isto, é, isto é o sonho de qualquer pessoa que quer, quer renovar e quer fazer coisas novas. O que é, que é a melhor coisa desse ensaio, dessa publicação e do blockchain? Ah, Repare, o, o ensaio foi feito uh, pelo Satoshi, que ninguém sabe bem quem é após a crise financeira de 2008, okay. em quando se descobri que os bancos, que, supostamente que nos estavam a... <risos> nesse relato, quando, quando se descobri que os bancos, hum. supostamente nós tínhamos o nosso Primeiro dinheiro, estávamos a, a deixar completamente para-nos o palavrão, ele decidiu criar uma nova forma de dinheiro eletrónico que fosse impossível de ser controlado por um determinado banco central Críptico. e que pudesse, a, a pudesse ser acessível a qualquer pessoa, nomeadamente quem não tinha acesso aos bancos. E é curioso, os países que hoje em dia mais uh, adotaram a blockchain, quando digo países, ao nível das comunidades, são os países onde não há acesso à banca. momento são países africanos, são países de alguns países da América do Sul e alguns países do Sudoeste Asiático, onde as pessoas das comunidades, nas suas aldeias, utilizam a criptomoeda como um meio financeiro, sem precisar de banco para nenhum, sem precisar de bancos nenhums que a regulem e que funcionem. Era o saco de semelhas do antigamente, agora são... É. Só que é no fundo de dinheiro, é uma moeda. Só que ela acima de tudo não está regulada é para alguém decidir, de qualquer momento interpor determinadas condições, porque sim. sim. Porque um grupo de 10 ou 12 administradores resolveram que sim. É normalmente aumentar para aumentar os seus lucros e deixar o pessoal tudo cá em baixo. Eu falo detrás, pois também sou empresário, mas a verdade é que o que se passou em 2008, e 2009 foi terrível em termos da, da nossa credibilidade ou da credibilidade do sistema financeiro mundial. E a blockchain vem nisso. A blockchain suge um bocado por causa disso. Como resposta revolucionária, no bom sentido, é isso. — Ok. Ok. Parece-me bem. — Tanto relapada a, a sério, mas, sério, mas querida. — Ainda é um bocadinho um enigmático para mim, mas eu prometo que vou ler mais sobre <risos> o assunto. — Exatamente. A minha bebida estava mais forte. Olha, quem é o Barber? É porque eu, eu não conseguia fazer uma resposta destas. — esta... Mas cafuneia. Mas pá, cafuneia. É — E, eu... pá, não cafuneia? conseguia. Eu acredito. — Ele ainda espera, não espera. sabe, ainda não faz parte de um projeto de blockchain. Nós estamos à espera do ensaio do, do Maurício Marques a explicar. <risos> ok. <risos> a relâmpada que eu tive essa ideia. <risos> <risos> Mas em relação ao Cafroné, epá, eu só gostava que me conhecesse qual era a próxima blockchain que ia epá, ter assim um lucro fantástico como... <risos> — Ah, isso é fácil. — É a cena, pá. Eu, de resto, pá... — Mas eu porque... a para haver aí um projeto a surgir? — um Não, não sei, não faço ideia. <risos> — Não? — ele, importante... ele não sabe, só vai saber importante, é, eu... meses, daqui a alguns meses, pá. — Daqui a alguns meses, está aqui a nascer aqui... — Completamente. Okay. — é, Nove meses, nove meses, sim, para tá cá. Não, eu queria falar, em relação ao Grimaldi, pá, não, sinceramente, eu... Eu acho muito fixe, pá. É... Só que só que está. Olhados <risos> de está... Como homem é? só que está só que perde o tempo todo é a criar coisas. A criar coisas. Não, não tem tempo para ver essa história da. Olha, da tu da falaste da agora, agora, uma das mas áreas. Isso é verdade. Eu vou-te <risos> explicar uma área que ajuda muito aos criadores. que é. Os Digital Right Management right. royalties online. A resposta do controle do, do, dos, dos royalties online está na blockchain. Porque a partir do momento que tu passas a escrever. Como é uma rede centralizada, tu passas a inscrever uh, qualquer ato artístico ou criativo opaio, cara, nessa rede, cara. é impossível Estes alguém falsificar isso, ou seja, é impossível a alguém utilizar é sem que o autor consiga ah, ter acesso a essa informação. da segurança dá segurança ou... uh, a Tem quem... entidades reguladoras para fazer isso? Tipo Achas de que há? SPA, por exemplo? Não, SPA. Em que, é que o paga a SPA para eles dizerem que este artista não é representado por mim? Como? Monopólio absoluto, Não. é espiado e isso tem estar no primeiro submarino para ser afundado. É dar espiar interno, lá mas dentro. Mas há, há vários tipos de direitos. Uh, se calhar o Pedro um, está mais dentro dessa área do claro que, claro que eu. eu está um bocado Não, fora. Mas fala, fala, fala. Mas fala há vários tipos de direitos ao ah. uh, E acho que, que é preciso ver que determinadas entidades funcionam de forma um bocadinho diferente. Há pessoas que se, se, se, se uh, associam como autores, Sim. há pessoas que registam músicas noutras Sim. plataformas, noutras entidades, e por aí afora uh, há uma entidade que vai mais para os direitos um, materiais, digamos, a venda do Spotify. Ah, não quero falar sobre isso. <risos> <risos> eu, Pedro, é eu, não, não, não é que é Não, tá fiz, tá, não, não, está fixe, estava gostar de ouvir. Bem, pá, eu é tem pá. mais músicas do que alguma vez vou ter na vida. Não, é não, não, mas olha, mas por acaso... Não, não, mas Não, mas em, em termos de jogos, por acaso, as músicas são sempre compradas como buyout total, infelizmente. Com... É, um, é um problema da indústria dos videojogos, mas não há volta a dar. Mas os royalties, não, não não, Não, não, não, mas os royalties aí nas... músicas A não ser que tu sejas um artista mega famoso e que tenhas milhões de seguidores é que tu ganhas dinheiro com royalties. Ganho, de outra forma, o que é que tu ganhas? Podia-se é que... ganhar algum, para, tive agora, mas também agora, Mas é o preciso, problema está na é capacidade, capacidade do também... artista ou está na capacidade de controlar o que, não, que não é que é, é, é com a música? Vocês já viram a quantidade de músicas que existe, boas, claro. hoje em dia? Sim, sim, sim. sim. Todos os viram sem artistas famosos. A única forma de ganhar dinheiro com royalties é através, tendo a música em... Num, num canal exclusivo em Open Broadcast, sim, isso aí dá uhum. alguma coisinha, mas não é muito, ninguém sim. fica rico, né? Ninguém, é passar ah. em horário mas, nobre. O problema é que também tem que, devia de haver, oh, por exemplo, a RTP Madeira que não faz isso e devia de fazer, Uau. por exemplo, eu, eu não recebi um destaque pela música dos 600 anos, Uh, daquele DRTP, tipo, é o menino 60, aquela coisa aqui... sim. sim. Ou seja, estamos aqui a falar mas primeiro, uma questão de direitos sim, sim. e uma questão de moral. Ainda não estamos à parte de requeridos. E não estou muito mais no é sentido é não... de dizer que não está certo, mas tu referiste tu que é uma questão de ficarmos aqui a estar já – Vamos é. a ter duas conversas ao mesmo tempo. – É perfeito para peitamente. – Duas conversas ao mesmo tempo e chega a ser o... – Desculpa, o bilayer. – É o comércio, a transação Não, claro. claro, um mas o Pedro <risos> estava a falar da TV Madeira e do um Minuto 600. Não, não, não estava a falar, é em não relação não... ao direito Doutor. Quer realmente, acho que aqui na Madeira, acho que... É assim, uma... É o que é normal em todas as estações televisivas no mundo inteiro e nas estações de rádio, é... Terem no final do dia o chamado setlist em que a pessoa que fez os programas escreve, para que não custa nada, cinco 5 minutinhos, escreve o nome da música que fez e o autor e envia a SPA. A SPA recebe isso e vê o autor em quem é que está afiliado. Pode estar na própria SPA, que é ótimo, eles ganham a maior parte do dinheiro, ou pode estar na BMI, ou na ASCAP, ou etc. Não sei o quê. E eles ficam com uma pequena parte e depois a outra parte vai para ali, não sei o quê, e depois, entretanto, o, o autor recebe, como é digno, um bocadinho no final de 6 meses ou um ano depois, recebe qualquer coisa. Que é lógico, porque é assim. As pessoas progressarem, foi o bem, a música faz com que a rádio tenha ouvinte e tenha publicidade. Sim. Logo é justo quem fiz a música, que é o que no é o Clock. primeiro chamariz para as pessoas ligarem à rádio, não é? muitas vezes não é o que a pessoa está a falar lá, mas é a música, recebamos um bocado desse lucro. Acho que faz todo sentido. sentido. Acho que faz Só que aqui sentido. na Madeira, acho que ainda não houve a primeira setlist escrita. Quando houver a primeira setlist, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer aqui na Relampada uma festa. fazer é a sentir. -se. É dizer, Eu acho é dizer, que isso vai acontecer. Nós. A primeira satélite foi feita na Madeira, porque não custa claro um tostão. É, a, a de fazem aqui na Madeira. É. É a sete é Qualquer festival que que faz isso. Eu, tipo eu, de sei, de eu, tipo sei, eu sei, eu sei. Qualquer festival faz isso. Faz isso é. esta. Esta RTP é, que o Paulo Está a dar pano para mangas. Não. exatamente mas, vamos mas passar sempre para... no mundo não. dos direitos autorais é uma conversa que... Oh, eu, sei. Eu, eu acho que a internet eu também eu fazer sabe fazer que Eu não passo à é, frente, mas, mas mas antes mas, <risos> mas, mas, mas, mas, mas, <risos> de continuar. eu Lembro-me do Franco estar a falar... Do, do, mas atenção, eu lembro-me estar a falar há uns tempos atrás com o Franco, que tem muita música na rádio até. Sim, ele, sim. E ele disse, ele queixou-se exatamente o mesmo. Fui há alguns anos atrás, portanto, ti também, interessante, pode ter mudado agora, nos últimos dois ou três anos, mas foi há três, quatro anos. E lembro -te de eu ter falado -te na rádio, a música dele passava na rádio e eles não preenchiam. Claro que o autor pode depois reclamar através, há sempre formas de dar a volta a isso. Mas demora sempre mais um bocadinho, era sempre mais fixe, se fosse a partida. Não é? Sim. Assim. é claro que os festivais podem fazer set lists, mas os festivais o... podem, não temos que fazer. Sim, Tem, mas, que vai, mas, é o valor, mas o valor sem o... isso Sim. não há. Sim, é verdade. Bem, Bem, mas eu questão... posso dizer que o caixa é de lascado do modelo de ISA. Sim, mas é mas a questão. é que questão... Não representa dias. nenhum artista, portanto, é só. é, é. Eu pago uma declaração, que é, são cento e poucos euros, sim, é eu para que, eles dizerem que é um pouco de E Eu falo muito bem com a pessoa que recebe esse dinheiro. Lá na, na DRC, aqui. Ah, está bem, cara. Okay. Eu, eu um, um, um gajo em bocado. Vamos fazer à frente, não, mas é, vamos passar à frente. Mas só para fechar o Só para fechar o assunto que é importante. É importante esse assunto. É que os royalties que um autor recebe por causa de um espetáculo desses são. Infinamente menor do que numa rádio ou numa televisão em open broadcast. Isso é o que interessa. O que interessa não é aparecer no festival. Eu tive a minha música dois anos na RTP ser em open broadcast. Pronto, eles tiveram publicidade a meio. Enfim, não interessa. Vamos mudar de assunto. Era fixe. Era fixe e eu sinto que vai acontecer. Será, Maurice, from... será que vai acontecer, Maurício? Não sei. Vai. Mas vamos lá form... the... Vamos, tornar, não, isto... Sei, vamos né? tornar isto mais concreto e material e vamos falar da acústica da Sé versus a acústica da Sé de Coimbra. Cafuné ou relampada? acústica da Sé. É, é fixe, pá. É fixe. Cafuné. Eu, como no Pedro, é principalmente no dia 31 de é. dezembro de 2019. Eu, uma que <risos> eu acredito no pé, eu não... Tê não, não fiz, foi o Tadeu, foi o não foi fixe. Vamos fazer o ponto para o claro Tadeu. É, Fala-me do Tadeu. Mas que impacto que aquilo sim, deve ter sim, tido é, na é tu é, tua vida, não sim, é? Sim, é. é que foi muito fixe. Foi, foi, um, foi um trabalho muito fixe. Foi uma foi, muito, foi, foi, um, foi, foi impecável. Pô, fizeram... Uma, por acaso, foi a própria DRC que fez. Uh, através da Dra. Teresa Brasão. Por acaso... Que é preciso dizer quem são as pessoas. Porque há pouca gente que permite que isto aconteça. A Dra. Teresa Brasão quis que isso acontecesse, juntamente com a Doutora da Paz, etc., e mais, mais. Mas algumas pessoas, e também a Secretária na altura, portanto, uh -huh. o Secretário que a intertranfei, o Secretário, o secretário uh, de Jesus, etc., portanto, foi uma conjunto de pessoas que quiseram que isso acontecesse, e estou agradecido por isso, porque sem eles, a verdade é que o artista precisa de sempre de alguém que dê a ah, mão. Principalmente para peças assim, de, de, de, de, de Fora clássicas. Fora da internet ainda mais. Sim, é, exatamente. Peças é... clássicas de orçamentos. Aqui claro, é complicado. Claro, é preciso claro. Haver... É de uns orçamentos esses. Não, não, não. Nesse caso, pronto, esse caso foi uma peça que, que foi feita através do meu trabalho na própria DRC. Portanto, não... É... O que é que eu gostei? O que é que gostei bastante dessa peça? Aqui tive uma grande dificuldade para escrever essa peça porque por exemplo, se eu escrevesse o, uh, sei lá, se nota número 1, um, é podia fazer sempre o número 2 e o número 3. Se eu escrevesse o fazer o concerto para o número 1, um, porque se não fosse eu podia fazer o número dois número 3. o TED é um pelo menos na minha cabeça eu acho que o TED é para meu pai um e acabou eu não vou fazer segundo TED é aquele é o meu TED é o um agradecimento que a gente faz a Deus enfim ao entidade que a gente e a Deus cada um faz assim a quem acredita não se acredita Sim para agradecer o que tem E eu acho que eu tinha que fazer uma coisa rara, acho que tinha que fazer uma coisa que tivesse íntimos formados, íntimos de música, etc, várias coisas. E por acaso nunca veio a, veio a, a, a inspiração, tardou muito a ver, até ao dia 2 de dezembro, infelizmente... — Acho que foi uma data é, é importante, não foi? — É verdade. É, — sentido uma, uma, uma, mais sensível. Uh, — Sim, sim, uma meu filha acabou por ser, a, ser a operado de urgência. E, pá, que foi horrível. Porque, quer dizer, não há nada do outro mundo, mas que um não sento como sente as sim, coisas, sim, e eu, para sim, mim sim. senti muito aquilo, fiquei muito abalado. E eu lembro que foi uh, um, mal diagnosticado inicialmente, depois, quando fui para o hospital, era mesmo nas últimas que tinha que ser operado, ou então podia estar com uma competição muito grave, porque era, era uma apendicita aguda, uh, e ele tinha só 5 anos, esse apendicita aguda hoje não mas com for 5 anos, é um bocadinho novo para ter, sim. acho foi e ainda por cima, estava prestes a arrebentar, o que podia complicar ainda mais. E, e eles não tinham anunciado com isso inicialmente, então fui anunciado à última chegou lá, esperei, esperei, esperei, né, mas lá fui atendido, e fui muito bem atendido pelo menos depois. E, a verdade é que depois disso, uh, eu que de santo fui para casa, a minha mulher, a uh, Sofia, substituí-me, e, esse, e depois o fi, a Sofia telefonou ao, ao meu filhote, e depois ele, ele disse, e eu falei com ele, ele disse assim. E João, boa sorte. Até logo. João, ele disse, papai, eu adoro -te. E desliga o telefone. E aquela aquelas... Ah, Mesmo antes de entrar na na, na, na na sala de operações, para quem sim. é pai, percebe que ouvir aquela vozinha pequenininha e dizer, papai, eu adoro -te. E desligar o telefone. E saber que ele vai... E, quer dizer, e eu que sei contexto. Eu, eu, eu sei que aqui é uma, uma, uma operação que toda a gente faz e que nunca houve problema nenhum. Não, não, mas, mas uma coisa é com só os outros, é com só os nossos. Hum, Nós claro, ficamos com o coração na mão. Claro. E eu fiquei literalmente com o coração na mão. E eu lembro-me que... O Tadeu nasceu nesse momento e disse, é sério, tenho que agradecer a Deus, preciso correr, tudo bem, é, é E já tinha tido tantas Enfim, foi tudo uma co... um grau de coincidência grande, porque... É, nesse dia eu estava para levar o meu filho para casa, como se nada fosse, porque supostamente era só uma maldisposição. Fui, foi, foi, foi de urgência. E fui mesmo a última hora. Estava a entrar dentro de casa e, disse, e toda a gente dizia, não, já maldisposição e estava não, não, não, desculpa, não ele não é normal. e vou ao meu médico e o médico ia sair e o médico exporou mais minutos por mim e quando desculou lá, olhou para ele. Você, você tem que ir já para o hospital? Eu, tá, eu, eu acho que ele está mesmo prestes a arrebentar a apêndice, porque está com muitas. De... Enfim, não é tem... A verdade é que eu escrevi, escrevi num rasgo impulsivo de escrita, entre o dia 12 e o dia 17 de dezembro, a peça, e que foi criada no dia 29 de dezembro. Isso. Sim. E algo que tinha ficado. Tantos, tenho tantos, tinha um ano e meio para escrever e fiz tantas versões, não, nenhuma gostava. E aquela, e literalmente, fez-me, quando eu estava a escrever, eu literalmente chorei. esse escrevei. acontecimento. Eu chorei, eu, eu lembro-me um de chorar quando escrevi. Há lá uma parte que só de lembrar-me emociona-me. Mas pronto... É uma música para mim, que eu escrevi aquilo para mim, pronto quem quem ouve, ouve, ouve e não sei se sente, pronto, ouve, ou não. É, eu tinha que escrever aquilo. E, e acho que aquilo para mim será... Eu agradeço muito a toda a gente que ensaiou o última da hora, o coro, a orquestra. Enfim, sou terrível nesse aspecto, porque eu... Enfim, quero sempre pôr aquilo o mais perfeito possível. Mas acho que foi um foi um, foi um concerto torreiríssimo. E eu gostei, ainda bem que eu filmei, que eu pois. contratei o, o Saulo Cares na altura para filmar. É, ainda não conheci o André. Exatamente, é exatamente <risos> uh, mas acho que ele fez um, um trabalho bastante digno também. Uh, Paulo Ferraz também, uh, não? O Luís Nunes uh, gravou o áudio. Eu pus o it aqui para ficar por aí. Acho que é um. Ah, oh, não, não sei. Quem gosta, gosta. Para mim é aquilo mesmo. A Budaista fica sempre bem, não é? Não, não é verdade. É, não, a, música, a música não não há como... A arte não podemos dizer que a minha música é boa. A música é o que é. é o que é, Bate no coração de alguém. Sim. Não bate no outro. Azar, é, assim, exatamente. Não. Só não podes, é A pessoa não pode... É muito estranho se a pessoa tentar escrever muito música. Se a gente for ver os, os grandes hits que a gente ouve de música e de arte, são coisas que as pessoas escreveram Oh, claro que ter uma equipa por trás para pôr aquilo, mas aquilo começou por uma necessidade do autor mesmo, sei lá, a Adele começou, por, porque ela tinha uma necessidade mesmo grande naqueles uhum. primeiros CD que ela fez. Pois entretanto, provavelmente a necessidade, a necessidade dela de dizer alguma coisa deixou um então, bocado. Sim. Então, então é, é, é, mas, bem para mim a música dela deixou de ser tanto encanto, muito para mim. Mas na altura teve, eu gostei boas. Também como é aquela Driving License agora da... qual é o nome dela? Aquela... a Lívia Rodrigo. Eu achei brutal a letra, a letra como ela escreveu e a forma como ela canta, dá a perceber que aquela letra Pode ter passado por muita gente, mas ela teve uma palavra final porque ela sente o que está a dizer e é por isso que nós gostamos da música. Pois tem outras coisas, a é a produção. Claro. A produção está fantástica, não sei o quê, não sei o ela fica milionária com aquilo, ainda é bem. Mas a música começou por uma necessidade dela a dizer aquilo. Acho eu. Por Portanto, se pudesses promover o trabalho da Olivia, era assim, nessas palavras que, que, que, que eu faria. Então não é, a grande Marisa, Maurício, Lá. concordas com este tipo de discurso para promover o artista? Uhum. E para promover um festival de música e para Quanto promover a cultura, de... Madeirense, é essa cultura atlântica? Quanto mais emocional, melhor. Quanto mais emocional. É uma maneira de, de... Senão acho que ia num clichê das buzzwords normais. Ainda ontem não. para cá se descobri uma... Eu não, não, não conhecia, estava a fazer zap na televisão e apanhei o um programa do Jimmy Fallon com uma cantora que eu não conhecia, que é a Sabrina Carpenter, que tem um disco agora fabuloso que é o Skinny Deeping. Fui... Olha lá que está, vi na televisão e depois fui para a neta a é que a procurar... foi? nem é que tu viste? O é que... um programa do Jimmy Fallon, não sei o que é radical. E estávamos a falar disso, estávamos a da letra, porque as letras dela são, são as letras do dia-a-dia, nos encontros e desencontros do dia-a-dia, dia, mas okay. muito vexerais, muito diretas, Cruz. mas de uma, uma forma poética extraordinária, fantástica. E funciona bem em português e inglês, que é uma coisa curiosa. de me um trabalho a uma da manhã tá a traduzir as, é, do, como é okay. que ficava em português, é pá, e é espetacular. Isso para dizer <risos> o quê? Para dizer <risos> que, na realidade, quando, quando se consegue criar, na arte de promoção, uma, uma, uma ligação emocional uh, entre o, o artista e o público... Uh, é claro, aí, não é? Eu recordo do Reis do Atlântico o maior sucesso que nós tivemos de público quando vieram cá quando vieram cá, não, quando vieram cá a confusão do mosquito do dengue ah, okay. nós somos uma banda inglesa da afro Shell, afro, ah. chamada Dengue Fever <risos> Os Dengue Fever, e tem a secretária de telefone. E um lado emocional no livro. A você está maluco na cabeça! Então é que é? Anda aqui a gastar milhares a ver na Madeira com o tempo que eu dei. E você tem uns gajos chamados Dengue Fever, na Madeira, e é assim. Aqui. Cabeça de cartaz do festival Gans de Atlético. — Lampada com a oh, O que aconteceu? Tivemos o Júlio Municipal, como competir, manter a de gente. Gigante, o foi concerto um... foi, foi espetacular, a toda a dançar foi espetacular. Pá, mas a verdade é que tivemos a sorte e obviamente aproveitei o timing, o foi uma timing uma para promover aquilo deu e viram tudo ao lado. Sim, sim, é? sim. Obviamente por isso, a sua secretária nunca mais me dizia a palavra, mas eu estou a <risos> Não vou sentir nada o é contrato, não vou ter relação com ela. É? Exatamente, exatamente. Então falta o Cafuné. O Cafuné pode ser para um projeto comum que eu estou a ver, que é a Casa da Música do Funchal. Ui! Casa da Música do Funchal. Cafuné para Estás a estudar o que Não, é. é. não estou a sentir isso. Relampada. É, é um é, é um é Vezes mil. <risos> o relampada. Quer que queres, não mas... é? Claro, mas relampada relampada. relampada jornada, é isso, relampada. Relampada, todos os gajos que receberam esse projeto e que estaram para canto. Senhor, é... os o senhor jornalista tem uma relampada de é, é, é, é, é? Exatamente. Que é. Sim. Qual é a relampada ah, sei, do sei, do não, Maris, não, não, vou, não vou dar relampada, não. É, é... Uma relampada é... violenta. Estás a que o campeonato mundial de relampadas? Isto é a última relampada do vencedor ao gajo que perde. Tomba. Temos que ver que. São, são investimentos grandes também apareceu o Covid da mãe enfim há prioridades. Hein? não está em causa o investimento está em causa okay. o projeto mas primeiro costumo dizer primeiro a o projeto e depois em seguida do dinheiro pode haver ideias é mas, mas pode haver ideias melhores. O problema, é que, é, problema é, aquilo... é que as pessoas não compram o um projeto porque não os interessava <risos> Porque vai crescer em certos... Mas ter uma Casa da Música para funcionar, não é? Está fechada para hum, o museu, exatamente. não é? Não, sim, claro. Não, não, não, mas, mas isso, por acaso... O não precisamos de chamar a Casa da Música. Desculpa, de, Maurício, um, eu já tive muita um palavra... Vocês vão ter a Casa um da, da, a da, da Música. música. Um projeto uma plataforma. Que, não não digo, na minha opinião, há um projeto a nascer agora, que vai ser aberto este ano, desculpem para o vosso lado, que é o Matadouro, que pode ser um pouco da Casa da Música, porque vai ter três valências fundamentais eu penso que o novo Presidente da Câmara vai manter isso. Não sei. Que são performance, com uma boa sala de espetáculos, multifacetada. Não vai ser uma sala de espetáculos como tu querias, nada disso. Mas é uma sala de espetáculos. Vai ter uma zona de exposições, vai ter uma zona acima de tudo de experimentação para artistas, para empresas, para é, artesãos, para tudo, é tudo isso. Essa parte é boa. E que tem que ser uma colmeia. Na minha opinião, tem que ser uma colmeia. Bem, o que que se que tu, tu queres meter isso, um, uma banda de, de funk, a metal progressivo, isso. Isso, não, que, não, que... não, não, não, não, não. Mas sabes, não é que os gajos sabes... que só sabem metal, ouvem aquilo e dizem, isto parece uma banda de funk a tocar metal permissivo. É que não há hipótese. <risos> há cenas fá que Sei, cada, eu cada, de um que já vi cada coisa de cada coisa tem o seu lugar. Sem dúvida, lugar. sem dúvida, mas nunca. nunca, nunca. Não, não será uma casa da música, nem disse que era. Só mesmo, quem ó, não, não percebe da cristianidade, é minimamente. De ó Pedro, <risos> nem nunca disse que era uma casa da música. Isto dizia... é um espaço, é um salão grande que dá para fazer muita coisa. Não, não, não, nada não, O espaço vai ser muito mais do que isso. Agora, vai ser muito mais do que isso se as pessoas souberem aproveitar. Repara, tu precisas de zonas Sim. de experimentação. Uma vez mais, aqui, Sim. a lógica, da minha opinião... Políticas à parte, não é política parte. Não, não, não, é à parte. Não mesmo falar objetivamente técnicamente. Mas... Vê, o, o que Tecnica eu acho que também. é necessário... Qual foi, qual foi, qual, vou começar. Qual é o, qual é o projetista de acústica que foi Não, não vou discutir isso contigo. Não, não vou discutir isso é é feito... não, não vou discutir contigo, como é óbvio. Uh, isso que eu não mostrei os arquitetos e engenheiros. Eles sabem. Não. A questão é, é teve a ver com o conceito. Não. O conceito daquele espaço foi, uma vez mais, promover a experimentação, e promover a cooperação e trazer para ali e para dentro um conjunto de pessoas e artistas e entidades que pudessem Sim, olhar uns para os outros mano. e colaborar e fazer coisas novas e por isso assim que havia um coisa... espaço mas, de, irmos, de... Com internet, performance... Com a internet, com a internet gente, isso quer dizer, isso é, eu eu aprecio. É é, é. como Sim, mas aí com a internet consegue se fazer. não se consegue ter, uh, não se consegue traçar uma amizade não se consegue ver uma perspectiva diferente quando de se quer quando se quer até até meio basta um vão de escada para fazer uma coisa fantástica é, olha olha Billy Eilish Billie Eilish fez um CD fantástico no seu arte, quarto dormir. pelo mas, amor de Deus não precisamos de grandes é preciso de vontade espírito de cooperação faz, e é preciso a é relação similão, humana. Não é preciso o espaço. Não. Agora, para uma orquestra soar bem... É ah, Estamos é. aqui dois lugares. Tu estás no layer 3. Eu estou no layer 150. Estamos aqui tô... dois lugares. E se vocês não, não, não estão a ver. Não estão a ver. Querem incluir duas coisas numa coisa. O projeto que nós discutimos, que era a Casa da Música, que o Pedro falou. Mas se a gente fala da Casa da Música, não vamos. falar... Não, tem a ver com o computador Não tem quer a ver. O que eu acho é assim? Se eu falo sobre Casa da Música, não vamos falar... Falar sobre o mercado dos lavouradores uhum. e sabe, não vamos exato. falar do matador. São coisas, São coisas diferentes. A gente também não vai falar da escola Horácio Bento de Conveia. Bento de é porreira. Mas é levado, uma né? sala da música é a sala sim, sim. da música. Sim, sim, é, é, é, é, é, é, é. acho que eu acho Portanto, eu acho que falar do um matador como um semi ou quase substituto é qualquer coisa que seja para, não, para Mar, ouvir é música é. ao vivo. Exato. É um erro. Ah, não, esqueci-te, a música amplificada. Bom, a música é que é capaz de funcionar, porque a música amplificada é qualquer coisa que dá. A música amplificada qualquer coisa uh, uh, musica que dá e sim, sim. funciona bem. Agora, música em que a gente mete um violoncelo solo. Não, não, é estava a dizer. duas para. Não sei palavras, se vocês é. já tiveram a sensação. Imagina que é, é ter um coisas, violoncelo solo sim. a tocar, sei lá, uma, uma peça de barro. Sim. O yoyoma ma por exemplo. Se viesse aqui a Madeira, ele soaria extraordinariamente mal em quase todo o sítio. Falta um sítio para ele soar bem. Está então. assim, é como o yo Ma, tocar um violoncelo que custa 5 euros, claro que toca, soa bem, porque ele tem boa técnica, mas soa mais ou menos. E se ele tocar no instrumento dele, que não, não sei bem qual é, mas deve ter para aí 100 ou 200 anos de existência, foi feito por um dos melhores artesãos da história da humanidade a fazer um violoncelo, o violoncel vai soar diferente. Claro. É a mesma coisa que pôr esse violoncel dentro da casa de banho, só um violoncel excelente dentro de uma casa de banho, tipo, tipo, tipo matadores Pá, e essas coisas. E... Por um violoncelo fantástico... — Mas o matador... <risos> — é? Aris... Pedro! — O Maurício não quer pôr violoncelos no oh, matador! — Ah, Pedro, agora foste um bocado delicado. — Não, não, não. <risos> É que é para dizer. É oh, Pedro, que Ao Pedro. Foste um bocado bloqueado <risos> agora. <risos> ao Pedro. Isto é uma coisa que dizem que o Star City seja um esguinho de treta, pá. Não é bem assim, empates. Vou falar ao Pedro. Não, o <risos> que eu que quero dizer um é que. Um é um Compraste uma batadora ou uma caça de banho. Isto é irrealista. Isto é irrealista. Não não não, não, não, não. O que é, eu que é? que quero dizer é que há lugar. Eu vou cruzar as pernas para me chatear. Vamos concluir ah, e vamos, mais... vamos criar dois espaços. Que é um não, espaço em que. Não, mas aqui isto é um assunto bastante pessoal, porque acho que há um bocado desconhecimento. Há engenheiros de acústica, como por exemplo fizeram a Philharmonie em Hamburgo. Exato. Que, que, que, que no fundo dedicam a tua, su, toda a sua vida a criar um espaço a custo muito perfeito para um instrumento soar nas melhores condições possíveis. Sim. Sim. E isso é feito primeiro por um projeto tudo ele feito, em que toda a estrutura toda o, o a que toda, toda a, a configuração do espaço é feita para que aquele som saia dali e consiga ir para todos os ouvintes da forma melhor possível. Exatamente. Não é possível, não é possível mutador. Um é raro, pelo menos é o edifício, um edifício já pré-existente, em que não houve esse cuidado prévio, de conseguir depois adaptá-lo para que um instrumento, ou um grande, uma, uma coisa consiga soar de forma mais Mas não, robusta, é objetivo, forma não é esse objetivo. Não é esse objetivo, é temos duas claro, coisas Sim, claro, exatamente. Aqui, é exatamente. Isso. Claro, claro. Isso, claro portanto, vou falar de leis diferentes. Mas agora... Só uma pergunta, Pedro. Tu achas que essa casa de música é uma realidade para a Madeira? Achas mesmo? Que era um projeto claro, Vamos é, dar o fator é, é, tempo, dimensão. quando vamos dar o quando, não é? Eu, eu, Agora, eu não acho estamos... que é por uma razão, Vai, porque tu estás cá um público álcool. Eu acho que, que sim. É para fazer mas, é, mas é claro, isto, isto é como. As isto... salas é de espetáculo para o Vinus, que é clássico, então são sempre lutadas. É isso? Se calhar não estão lutadas porque cá, custo que é uma porcaria, é isso. Não também não é. Eu não sei. Provavelmente. Eu eu sei. Sei. É verdade, é, é tens... não é? Oh, André. É Tu tens razão, não é? um André. Isto é um assunto. Isto é uma história da via rápida. Isto é precioso, mesmo. Mesmo. Sim. Sim. uma história da via rápida. Isto é uma história da via rápida. não Mas é uma mãe Via Rápida. Ela está lutada no É difícil. tecnicamente... é está muito. É uma história. Eu acho que é assim. Realmente a comparação com o caso de mãe não é dizer que seja mau. É, não, não mas, disse, mas, de... não não é nada, mas, mas já vou, vou de, dizer, de já propósito mas me... espera já vou de não o que eu vou dizer o que eu queria dizer, o que eu queria dizer é que dizer, é eventualmente foi um bocadinho forte a palavra mas a questão é que fazem coisas Olha, muito boas a melhor, de melhor obra, de obra casa do Max Scheler não foi ter uma casa de banho certo mas ele pintou não é uma pessoa de acústica, é uma pessoa de sinceridade servem propósitos diferentes não é servem propósitos diferentes a questão é que eu e o que os comparo agora o Cândido diz talvez não seja para esta exageração mas, eu, eu vou dizer uma coisa que eu acho. E isto é uma posição um bocado egoísta, Andréia. Nós, depois de sermos pais... Opa, verdade. Espero, eu Espera, eu vi Eu sei, sei que tu és. Eu não sei o que é que tu sentes, mas eu pelo menos sinto que é... O que eu quero é fazer com que os meus filhos tenham razões para um dia, se eles quiserem, por sua livre vontade, quererem voltar... Não, eu deixo-os voar livremente. Mas eu, gostava, eu admito, se eu cuidasse a vir a Madeira, eu gostava que eles voltassem. Era muito melhor do que estar aqui sozinho, um velho só, e com todos os filhos por aí pelo mundo. Porque o mundo é tudo mais bonito e mais apressivo. Eu vi um post, há oito anos atrás, de um trompetista fantástico madeirense. E ele tinha acabado de se formar no conservatório. E ele faz um post no Facebook, só dele a tocar trompete numa sala fantástica, não sei onde bem o dia era. Desculpa, já, já me esqueci, já tenho muitos anos. E ele escreveu assim, vejam como o meu trompete soa aqui nesta sala. Literalmente, ele nunca mais vai querer ter uma carreira em que você seu um pai de soar nas salas que existem. Ele falou da sala. Ele falou é da sala. Existe. Porquê? Porque, naquele caso específico, porque ele é um trompetista específico. Portanto, aquele pai, os pais daquele pequeno, dificilmente terão aquele pequeno de volta na Madeira, porque não há forma de ele voltar. Nós temos tantos moços a formar aqui na Madeira. E Sim, para... E quem é que vai frequentar essas salas mas o é que está a Andrei, mas, aí, da mas aí mas aí tu não que começar assim começar assim, começa para assim. Para não sei não, não podes eu... não podes vender um projeto pelo, pelo, pelo, pelo, Exato, pelo presente. Tens pelo projeto tu estás fazendo um projeto com um objetivo de futuro com uma visão de futuro eu, eu, eu, e a visão eu, eu, de futuro eu, eu, eu, aqui também. e o ponto tu dá razão nesse aspecto. <risos> tu não podes fazer crescer uma procura pela cultura ou pela alta cultura ou pelo menos pela cultura clássica neste aspecto da música clássica ou da música contemporânea se não tiveres também uma estratégia para isso. E a estratégia poderá partir e terá que partir por uma sala, como deve ser. Do exemplo da Casa das Mudas. Das... Por que o Madradinho é feito na Casa das Mudas? Nós fizemos lá por, por, engano. por engano. Era para fazermos o João do espaço da Sol, em 2008. Só que o João do espaço teve um problema de inundação e a Automodora pediu para a Casa das Mudas, para o Nunca mais temos lá, sabes porquê? Porque toda a malta que vem cá o Madradinho, que chega lá e, e diz: pá, eu de repente parece que te rei em Marte. Okay. Uh, estás a perceber? E a é lógica é um pouco essa. Tu tens que pensar o projeto numa visão do futuro, e aí tu de acordo com o Pedro nós já te várias vezes, é, o projeto era caro, e é caro, mas havia dinheiro, havia financiamento europeu para isso, havia financiamento público para isso, havia financiamento privado para isso, tem a ver com a estratégia, ponto. E se tu tens um sistema político, municipal ou, ou governamental, que acha que essa estratégia não é interessante, não fazes. Se tiveres, é. Porque é assim que as coisas funcionam na madeira como funciona em qualquer país. Há alguém que decide, do ponto de vista político, qual a estratégia. O que é que a gente quer para daqui a 10 anos. E se isto se enquadra, há dinheiro. Se não se enquadra, não há dinheiro. O problema não é a questão do dinheiro. O problema é a questão de se enquadrar ou desenquadrar na estratégia de quem decide. Ponto. E até agora, o Pedro não Mas é normal, Mas é normal. Não, não, é normal. não diz que isto é normal é, ou normal. É, é, é, é assim que as coisas aliás, passam. Aliás, o próprio Teatro as aliás, as coisas passam. Que as coisas ficou em, a ser um desejo durante décadas, de... não tenho bem se precisa a ideia, mas foram durante décadas por na ter... também devia ser o teu mesmo tipo de problemas para que se justifique criar agora Aqui numa cidade disse muito pequena, foi um chão na altura. Ninguém eu... quer ir ao teatro, ninguém quer ir ao teatro. Sim, ninguém quer que que podemos criar teatro? uma coisa tão imponente? numa coisa... E na altura foi difícil. E eu percebo, eu entendo perfeitamente o que o André diz. E obviamente, como... atenção, eu falei daquela história num, num aspecto de pessoa apaixonada. E eu, eu sei que. Rapaz, Não, mas, por isso. Eu falei, passa à frente. Não tens justificado. Mas é porque eu só me apaixonava. O, tempo o, tempo o Matador é um lugar. É um lugar bom para ainda certas coisas. Não podemos é criar... Ainda vais trilhar muito é um é um... mas... para tudo o montador. Me <risos> decada o um montador. Eu vou-te passar uma série de informações sobre o montador. <risos> e tu vais trilhar o pecado do montador. Passamos à frente. Exatamente. Okay. E acabamos assim. Acabamos assim, neste uma Pode fazer um faz, faz flash, flash, flash, round. Dei, dei três eu relampadas também um cafuné? Sem muita... sem muita... sem muita, não sem muita não, explicação. Cafuné, relampada... Desculpa, é o, o mas, da o, da mas o tema era giro. Ah, o eu o, o tema eu dei três relampadas e um cafuné. Vamos pensar que eu sou um gás violento, pá. Eu não nem esta última pergunta foi... Desculpa, eu é que vocês não estão a gravar agora ou estão só, não sei vai, fazer... é... <risos> Sim, só gravar. This, uh... não, é, é, um ass... é é um assunto em que, de facto, eu. Normalmente sou uma pessoa mais. Um, como a Andreia, eu acho que sou uma pessoa normalmente racional nas coisas que se vai fazer, fazer. Em relação a este, é um facto. Eu entendo a Andreia. É uma coisa. Eu estou preocupado com o futuro das minhas filhas. É só para isso. isso. quero que elas tenham oportunidades na sua ira. É. E que Não faz é, na perspectiva de ah, eu vou sair da Madeira, vou estudar e na Madeira tem uma é. casa de música e vai ser a forma de eu regressar à minha ilha não não é não é também não, não é também é. claro, não é. É. claro tens toda a razão Mas, tens ah, mas tens todo que, que é um um tens como acho eu não tenho eu não tenho que, que haver uma estratégia um plano para eu não tenho eu não tenho também todas as respostas para isso para ser franco o que eu posso dizer o que eu posso dizer é só uma coisa que eu posso dizer para fechar só este assunto da casa de música é que o fião é a coisa mais uma única experiência que eu fiz, um bocadinho mais, menos uh, aleatória, menos assim... Eu gra fui gravar a nossa orquestra no casino. Uh, gravei com... Gravei com os microfones, como deve ser, uh -huh. lá, lá no casinho E está tá, no na missão de tá. até. E eu pus uns cerca de 3 minutos da orquestra a tocar. Se vocês quiserem, pode pôr na, na lampada Em que a orquestra soa, soa lá, no espaço em que está. Depois eu, pus mesma, eu peguei nesse, nesse áudio e processei como se fosse numa casa, uma casa de música e eu, eu pus a acústica da, da Final Armónica de Berlim. E fiz um, um, um teste cego a várias pessoas que eu conheço, portuguesas e não portuguesas. E quando eu pus o segundo teste, que é a mesma orquestra, com a mesma música, com os mesmos músicos, mas com uma acústica que parece estar numa sala muito mais imponente e mais e acústicamente tratada. Bem, toda a gente disse, qual é esta orquestra? Isto é... A, Vários disseram que, isto é a filha Market Márquica de, de Belim, isto, é, isto é a London Symphony Orchestra? Não sei o que E depois disse, não. Isto é a, nossa, a minha orquestra daqui. Ok. Olha, porreiro. Obrigado pela tua resposta. Era mesmo o que eu queria. Pois. E depois eu, perguntava, eu perguntei a várias pessoas. Tu eras capaz de pagar um bilhete, ao contrário do que agora, um, uma assinatura anual para te, para poder ver isto som, ao longo do ano? Ah, sim, pagava. Porque eu gosto sou suficiente assim, de ouvir isto de som. está tal como quando a gente ouve uma banda sonora, se a banda sonora soar como, como soava nos anos 60, que é aquelas orquestras, parecem tão... compactas. Quando eu falei no caso de Banho, quando... é, parece estar numa zona seca, um, um som de seco. De de uma... As pessoas já não gostam tanto. Agora, quando eu ouvi uma banda sonora tipo Hans Zimmer, em que puf, aquele som que está, parece uma larger than life sound, se, e que se conseguimos este som, eu não acreditava que fosse possível, mas se ouvirmos este som ao vivo, em que a gente ouve aquilo tudo e diz, uau, wow, isto te é me porque eu sei é que são as minhas notas, mas as minhas notas, o, o, com, ao vendo no lugar certo, com a acústica certa, com, aquele, com aquela amplitude certa, é dá uma sensação que de outra forma não há. E há pessoas que pagam por isso. E pagam bem mais do que provavelmente pagam o bilhete atual. Mas que não Daí que, que não por... sai Mas foi a, única, foi a única experiência que eu consegui fazer em relação, em relação a isso. portanto lá está, é está um... a única coisa que eu podia fazer era, era irmos a seguir ali e pôr o áudio de car, e vocês dizerem responderem-me a mim, porque não há uma nada... A música, infelizmente, não é uma ciência exata, é ou se sente ou não se sente. Uh, e se tu sentires, tu és dizer, se tu fores lá uma vez, e tu estás naquela sala e sentires o que sentires, tu dizes, tu vais pensar que isso aqui, era o caso dizes, Fogo, eu, eu gostei de estar lá, pá, eu, eu, eu, gostava de ir, eu gostava de ir daqui a um mês, eles vão tocar aquela coisa, só essa questão, que neste momento, infelizmente, não existe em muito público madeirense. Porquê okay. que não existe em muito público? Porquê é que não existe, é isso? Porquê Exato. que não existe? porque nós, eu julgo eu não, não, não, julgo eu é que quando um, um público estrangeiro que está habituado mais a ouvir músicas destas quadras em salas grandes e uhum. vem ouvir aqui a nossa sala porque está habituado, embora tenha a acústica pior ele consegue, ok, está pior mas eu lembro-me da sensação quando aquilo é soava grandioso na minha sala lá da terra <risos> e aqui okay. ouve é um sempre um aquele som que faz lembrar-nos aquelas bandas que dos anos 60 é um som diferente é um som mas... Diferente. Não sei explicar. Eu não consigo... Isto é, é um assunto altamente uh, subjetivo. Mas tu tens aqui um problema de escala. É sensível. Eu, é por isso que eu perguntei do acesso. E da exigência. Tu o acesso, tu sim, acesso. Um é Quantos exigência. lugares tem, tem, tem a... É a filha de Monte de Berlim, a sala. Quantos lugares é que tem lá? Eu que Mil, são, uh, 1.200? Não, é 1.500. Para eu eu não tenho eu certeza. Não, a é um certeza. É um não, não, não, não. Não, problema. não, eu não, tamanho, mas não. Não faço ideia também. Assim não faço ideia. Eu que em um Praga, o hotel principal, o contemporâneo, tem cerca de 2.000 lugares. Por exemplo, Provavelmente não tens de escala para mandar um espaço deste para 2.000 lugares uh, continuamente cheios. Uh, não tens de escala. Talvez não tenhas, não sei. Não, não É questão de fazer contas e é questão de trabalhar isso. E, portanto, o problema é o seguinte, que é, na minha opinião, poderá ser o grande problema que é. Tu não podes ter uma oferta a seguir. Imagina que a gente tem a casa de música como tu queres. Não é como eu quero. Não um pessoal, é quando tu queres dar, como quando deixes, não é quando eu Tem que ser um sonho de todos. Tem que ser um sonho de todos. Tem que ser um mãozinho, é, tem tem de, de, de, de, uma um que que que que que estratégia também. global. Não, não. não. Tem de um não tu não educação, podes ter não uma oferta. Eu acho que é aquilo de sentir. A pessoa chega, isto é como uma pessoa vê um quadro. Gosta ou não gosta. Mas tens de expor esse quadro. Tens de expor essa esse quadro para as pessoas, não. É só isso. É que tu estás a contar se com o público, além do público local, estás a contar com o público que nos visita. Sim, claro. Que é o mais. O tipo que vem de Berlim não vai à madeira ver o mesmo que vê na Flamengo. E não quer, e não quer. Ele tem que ver algo diferente. Eu quero ver a mesma coisa. Ele tem que ver algo diferente. Estou... Repara, ele tem. Que... Ou seja, a programação tem que ser pensada também ah, sim, sim. numa perspectiva que é, que, que, que é dupla. Quer dizer, o, o madeirense que não esteve em Berlim vai querer ver o, o, o que supostamente se vê em Berlim. Mas o gajo que vem em Berlim, epá, não vou estar a ver uma coisa que veja em Berlim, ah, provavelmente, vai. para um outro muito mais. É Certíssimo. Então, esta Concordo, questão sim. também é uma questão para, para, para, para, para, para trabalhar. Sim, a todos sim, a sim, sim. Então com essa parte ah. é fantástico. Não dá Mas... para ver como <risos> Dá para a escala. Só tem que ser. Como aqui é uma questão da custa, que eu penso, sim, é para o também é um, um ponto, custo, técnico. Não não o é. ponto técnico. Não para é a questão da dimensão. Não é tudo um técnico. É, é difícil, isso aí. É, um é um assunto de rampada. É um assunto de É um assunto de rampada. É técnico, mas importantíssimo. É um porque importante. se calhar por aí é Mas atenção, eu volto a dizer: quando eu falei de casa de banho era só para falar que é um som fechado e seco. É um fechado e seco. É uma questão sanitária. É sanitária. É sanitária. Já levaste quatro rampadas, não vale a pena Posso falar? — é, assim, é verdade. E depois em que raciocinei. — Bem, espera. É que, é que não há mais contratos, acabou? — Não. Isto é intelectual. Agora eu... — Já acabou os cortes com os alçadores de B.U. — É porque é porque como a gente chateou, acabaram os resultados. — Fazemos agora uma flash-round até o final da lista, sem... assim mesmo... — Abre aí. — Rally Mother Legends. — Rally... Exatamente. — Lacia Stratus, o meu. No carro de sempre. — Eu ia puxar uma... — Lacia Delta S4. Cagada de carro passou uma casa de ba... isso que parece uma casa de bairro. Agora o Lancia Stats, não, okay. quer é um carro bem desenhado, design italiano como deve ser, rasteirinho, pá, ali tudo, continua. Bem, eu Sabe. acho que não estamos muito bem. Eu, eu ia buscar um passado de Commodore amiga. Eu queria que me explicasse isto. Eu queria, que me explica, eu queria que me explicasse o que é que um Commodore amiga, Maurício. Eu já falei muito. Mente, é. Maurício, isto, oh, vai a, isto vai buscar a, a, a literacia dos novos média, que é uma coisa com a qual tu batalhas Olha, durante a. Muito, muito, muito. Tu tens a o, tempo, do do o Zoom. Tu tiver, Oh, Maurício, estava o um Projeto Zoom antes do Zoom existir. Tu foste, foste uma das alunas do Projeto Zoom. Não, mas gostava de ter sido, porque eu sou é muito claro. má nas tecnologias e Nós nos médios. Os cinema para as escolas. Os novos ah, médios. O cinema clássico. O cinema clássico italiano. Roberto Rossellini. Com os Rossellini. E Por achava que. Né? Porque a maior parte dos miúdos, na altura do nono, 8, 10 ano. Foi nono, desculpa, foi, desculpa, foi 10, 11. O que, é que acabou? Ei, mas espera. E que... eram. Epá, eram uns filmes que preto e branco, começavam a desatenhar. Mas quando aparecia aquelas cenas à roça, e quantos como deve ser assim. Ele fez as biografias. E eu recordo-se que 4 ou 5 sessões, começavam a baralhar aquela malta de cima a desatenhar, e isto é, não sei o quê. Mas ao fim do hora do filme estavam todos apanhados, a ver aquilo, completamente agarrados à história fala o poder do bom cinema é como tu dizes é quando o produto quando quando a arte ah, é bem feita é arte feita a ligação é. emocional é, é. mas também é tem a questão é do acesso e da exposição tu sim, tu, sim, sim, tu, é. tu tu possibilitaste que eles tivessem sim, acesso e é para as escolas com um projetor com, Não, eu, com uma, eu, eu, com uma eu, eu, cadeirinha. e essas ah, escolas a arte é, é. tramar é verdade é verdade que a, é a gente escolhe que é uma conclusão grande que eu acho para pá, foda-se. porque tu és o rap exato. Mas são projetos para continuar, não. É educação pelas, nas escolas isso é e... é espetacular. E é verdade. E esta coisa que tu, tu falas é que a pessoa se sente quando a coisa é bem-feita. E lá está. E também não consigo explicar. lá é preciso explicar E eu acho não que, é, eu acho que isto, em relação bem. a tudo o que esta conversa veio falar é que epá, a arte é aquela cena Quando se sente... É. é. Estuda, é e quando é bem-feita toca é qualquer pessoa. E, que... e quando é e... bem-feita toca qualquer pessoa. Qualquer pois tipo é, de público. É isso que é extraordinário. Agora, para chegar a esse ponto... Não, é, é preciso ter um... que... muita sorte ou então um dom especial. Eu Acho que assim acabamos em grande com essas, Exatamente. Com essas frases. Exatamente. Que... Exatamente. Muito, obrigada. muito obrigada, muito obrigada. Desculpem de ter... Desculpem não, não, não é nós verdade. queríamos dar ah, a oh, mais. Pedro, acabar Isto... a tua entrevista a pedir desculpa. Por favor, agora, o agora, o agora o tens que sacar daí desculpa uma, de uma aí, frase daquela... Desculpem, obrigado, mas especialmente obrigado ao Guilherme, não é? só, por sou muito em relação à vou mandar o Max Romer. Vou mandar a casa do Max Romer. Mas prossegue nisso, prossegue nessa paixão que eu preciso. Não, não. Eu falar sobre e eu prefiro fazer música e não falar sobre ela. Não é possível. Eu prefiro explicar a verdade. por isso que eu adoro a parte de nessa parte, é porque aí eu, eu acho que sou absolutamente frio e irracional. irracional e espetacular. Quando exatamente. se toca coisas muito artísticas é difícil dar uma opinião e eu, eu evito dar opiniões. A minha opinião é muito vincada Cristo, sempre exatamente. porque tenho uma. Porque um artista, assim, um artista tem que saber o que gosta e o que não gosta. Está como, tá como, tá como o Gonçalo gosta de funk e, e tocar Ele não gosta de tudo funk, ele gosta daquele e daquele e daquele tema de não funk. Sei o que porque entendo. ele é um artista sim, de sim, funk, sim, ele sim, adora, sim, e não só, mas pronto, está como tu também tens. Para aqui, tu, quanto mais gostas de uma coisa, mais picuinha és em relação àquilo. Sim, sim. Vê, porque, porque acabamos a toca... entrevista, eu não lembro um a ninguém. Pô, eu vou ficar com essa merda para sempre ah, numa pessoa. Vou usar a nem, eu, eu, eu ia pôr a expressão é, mais. É, é, a não, é melhor, estás ali a sair. Ao marido, agora sim. A quem? Muita gente, pá. Mas não era assim que te vem a cabeça. Ok, agora sim, reparem. O maior cafuné. O maior cafuné. O maior cafuné. E lá, sei difícil, não se você vai achar. É, não, é. É como falar da. Ah! O maior cafuné. E assim se termina. É o meu euro de infância. Infância, adolescência e pá. E ainda não cheguei à maturidade, que os 54, só os 54 que o gajo é. consegue ser maior. Então os 54 é um semi-adolescente. Mas sem dúvida. É... Muito bem, muito bem. É o personagem. Muito bem. Acabamos é assim este programa. Para mim continuava, não Bom. Para mim continuava. -se. Para mim continuava. E vou-te vou vou mandar a casa de banho do Rome. <risos> Não, eu acho tu vais é, pensar é, é, como é que se é, é, consegue fazer é, um violoncelo. Nós estamos na casa céu. de banho, que este é ótimo, mas não esta acústica é ótima, não é porra, porque é de um feira. Muito bem, agradecemos é, é, novamente aos nossos patrocinadores. É um anzão um que é, é difícil. difícil de falar. Já agrou uma coisa. Já agrou uma coisa. E a acústica da casa das mudas? Já talvez não tenham... Eles continuam, eles continuam. Quando um vídeo nós fizemos lá uma experiência que correu muito mal com... o Obrigada, Bacardi, Martini, Antelipa, por estas bandas. Estas bandas extraordinárias. É Estamos na internet bom. e elas aguentam-se é. super bem. E hoje estou dia 21, claro. E obrigada. a Obrigado. Uma obrigada por, uh -huh. por, por, obrigado, obrigado a todos. Obrigado obrigada, <risos> <Marisa. 20>, <risos> <Foi lindo. risos>